Tá tomando vamos, vamos A um É, o que, que eu posso perguntar para você? Bom, tem muita coisa, deve ter visto no, no material, tem muita coisa de movimento rígido. White talk, que é aquele a utilização de revestimento de movimento rígido sobre concreto, recuperação de pavimento, etc. Mas como eu tenho muita matéria, eu vou resumir a matéria. Então uma das coisas que eu posso perguntar é sobre. A comparação de pavimento rígido com pavimento flexível. Está certo? Então, como um exemplo, eu já perguntei em provas passadas. Você como engenheiro, você como engenheiro, é, propõe ao seu cliente que o revestimento a ser usado vai ser de concreto e não de asfalto. Justifique a sua seu aconselhamento. Oi? Aí vocês teriam que justificar como você justificariam? Bom, é, eu aconselharia o pavimento rígido tendo em vista que o pavimento rígido é mais resistente ao ataque químico dos componentes que existem no posto de entendeu? Uhum. Ou seja, eu não vou fazer uma pergunta direta, vou fazer uma pergunta que vocês tenham que usar as vantagens e as vantagens. Uma outra pergunta que eu poderia fazer. Você é um engenheiro de uma determinada cidade. Seu prefeito deseja é, fazer um, um pavimento na rua principal da cidade. Você aconselha-o a utilizar pavimento rígido, preocupado que está contra a crise que se avizinha do Brasil. De duas fortes razões para você convencer o prefeito. Então, que, que vocês poderiam colocar? Uma, você poderia dizer, olha, prefeito, hoje nós não estamos em crise, amanhã podemos estar em crise. Então, a melhor opção é o movimento rígido, porque embora ele seja mais caro agora, ele tem um período que ele precisa de menos conservação do que o movimento flexível. Pessoal, olha, se houver uma crise e nós não tivermos dinheiro para conservação, o pavimento rígido vai existir mais do que o pavimento flexível. Qual é a segunda razão que você poderia argumentar com o prefeito? Bom, prefeito, um dos problemas que você tem quando você tem crise é o consumo de energia. E o pavimento rígido, ele é claro. Então você pode aumentar energia, trocar as lâmpadas dessa avenida por lâmpadas menos potentes que vão dar a mesma luminosidade. entendeu? Então, não são argumentos válidos? Então é isso que eu vou querer. Vou fazer perguntas de forma que vocês utilizem as vantagens ou as desvantagens. Ok? Simples? Simples. É. Não tem nada de x. Só que você vai ter que dar uma raciocinada. Tá bom? Não. Agora nós vamos pensar em mencionamento. Essa pergunta. Vai cair pergunta, dimensionamento é uma prova bonita para vocês. Pergunta de mencionamento? Não. Pergunta de pavimento rígido vai ser só vontade de vontade, vontade. Então o que, que eu Tem que dar uma lista? Só na vontade e os vantagem. E a prova, inclusive, eu devo fazer a prova com consulta. Não serve, internet, não não tudo que vocês quiserem. Vamos ver como é que está a prova. O jeito que eu estou pensando vai ficar bonito. Pode pegar no meio também? Pode mandar no meio também? Não, mas vamos fazer na sala. Pode. Então, aqui, ó. Vamos lá. Vamos começar. Dimensionamento de movimento B. Certo? Então, tanto faz. Como eu vá propor o um dimensionamento. Alguns dados são obrigatórios que eu dê. Certo? Então o primeiro dado que eu, que eu tenho que dizer para vocês. Qual é a resistência do meu subleito? Eu tenho que dizer para vocês qual é a resistência do meu subleito. Outro dado que eu preciso dizer para vocês, o, que, que, o que, que eu estou dizendo que vocês vão utilizar como subbase, certo? Então, o primeiro dado que eu tenho que dar, resistência do, então eu posso, o que é uma Quando faz enade ou quando faz é, qualquer exercício, os dados às vezes eles estão espalhados, então, e a gente tem que se acostumar também, quando a gente vai trabalhar, às vezes os dados não estão ali prontos para a gente utilizar. Então, toda vez que você vai fazer algum exercício, alguma coisa, ou algum trabalho, você tem que saber o que, que você está procurando. Tá? Então, dimensionamento do movimento livre. Primeira coisa que vocês têm que procurar: resistência do subleito. Achei que a resistência do subleito vai ser dada em função do valor do CBR. Então todo mundo está com aquele exercício aí? Sim. Então lá primeiro isso, resistência do subleito. Em função do CBR. Segunda coisa. Resistência do subleito. Então não importa o que, que acontece, não importa o tamanho do problema. E tem que saber que a gente vai fazer qualquer trabalho, tem que ter um professor que só dá os dados que você precisa. E tem alguns que dão dados a mais. Na vida, no dia a dia nosso, nunca acontece exatamente da gente achar todos os dados. Ou você acha menos ou você acha mais. Então a gente tem que saber o que está procurando. Então primeira coisa, resistência do sublayer. Segunda coisa, eu vou usar subbase, eu tenho que dizer que tipo de subbase e qual a espessura da minha subbase. Segundo dado que eu preciso. Então, aquele problema que eu deixei para vocês, localize esses dados aí. O primeiro semestre... uhum. localizaram no trabalho? Uhum. localizou quem trouxe? quem trouxe? quem trouxe? Então bom, pode sentar Vamos lá Bom, o que que acontece? Essa tabela, certo? Então, o dimensionamento, o dimensionamento o rígido ele não precisa necessariamente ter tabela. Tá? Se vocês pegarem o livro do Vaster ele usa tabela. A tabela é uma coisa mais simples para a gente trabalhar. Então, quando você fala assim, ah, tem que preencher a tabela, é porque o modelo da BCP leva a tabela, mas eu posso fazer sem tabela também. Só que a tabela ela auxilia a gente na organização, tudo bem pessoal? Então olha, o que, que tem a tabela lá? Primeira palavra que tem lá, espessura. Então, o que, que é, depois de projeto, o que que vem lá? Espessura, aquela espessura é a espessura da minha placa de concreto. Aquela espessura é a espessura da minha placa de concreto, certo? Essa espessura da placa de concreto, se eu der na prova, para eu não ficar louco, eu vou arbitrar para vocês, certo? Suponha uma espessura de 20 centímetros, tá ok? Mas a espessura faz parte de Pelo valor de desse... qual que é a espessura em torno da 20 cm. Embaixo. Essa é sistema. Essa é O sistema. vai dar de junto? Não. Na prova, eu vou arbitrar para vocês. Não, no exercício que eu dei? Esse então, aqui. exercício que eu dei, ó, fazer somente uma tentativa para a espessura de 20 centímetros. Então, no exercício, eu por 21 centímetros, é certo? Quando eu coloco no exercício fazer uma só tentativa, por quê? Porque na prática você vai fazer quantas tentativas forem necessárias. Tá ok? Na prática você faz quantas tentativas for, são necessárias. O professor, a gente pode fazer com exercício de novo? Querem fazer exercício de novo? Só que eu, eu esqueci o exercício na minha sala. Eu posso acompanhar com você, Daniel? Sim, com vontade. Então vamos fazer o exercício de novo. Bom dia. Ainda bem que você a trouxe. Hein? Então, olha, vamos fazer o exercício de novo. Tá? Você tem exercício? mas você precisa trabalhar no mar no mar no mar você você também não tem é isso aqui Daniel Daniel não não não não não não não Daniel não não não não não não não não Partidão, é Agora da nossa sala não foi feito <risos> Então vamos lá. Vamos fazer então o um exercício de novo. Olha só. Vou ler o exercício novamente. Dimensionar o movimento de concreto que deverá suportar o tráfego médio diário de 2.910 veículos de carga na faixa de projeto, considerando o período de 20 anos. Então, apareceu aí o primeiro dado. Que eu posso colocar. Então, olha na tabela. Está lá, página 26. Na tabela está: período, não tem lá um local que está período de projeto? Então, 20 anos. Certo? Como então, objetivo nosso é preencher a tabela. Ok? O objetivo é preencher a tabela. Então, o que, que eu faço primeiro? Eu vou ler o problema E esse problema tem dados a mais Tem dados que eu não vou utilizar Então eu tenho que pegar os dados que eu vou utilizar E colocar na minha tabela Então o primeiro dado que aparece aí Na tabela não tem lá período de projeto? Então eu comecei a ler, apareceu 20 anos Então eu já posso colocar 20 anos Ok? Todo mundo achou aí? Está na página? Achou? Todo mundo achou? Não, nós vamos preencher. Calma. Os números previstos de repetições de carga, encontros listados no quadro abaixo. Então está lá embaixo. Está certo? O subleito é arenoso e tem índice de suporte. Califórnia, característico. Ou seja, de projeto igual a 10% sem expansibilidade volumétrica. Qual que é esse dado? CBR. Então, CBR igual a 10%. Certo? Então, é um dado que eu vou precisar. Há na região agregados pétreo e areia de boa qualidade para concreto, Está acompanhando? Uhum. Para, e para a subbase de brita graduada. Então, o que, que ele disse Que tem na região material para a subbase de brita graduada. A estrada será construída em região seca. Considere-se subbase com 15 centímetros de espessura de brita graduada. Então, segundo dado que eu preciso. O meu CBR é 10%. E a minha subbase vai ser de brita graduada de 15 centímetros, ok? Então, tudo bem. Olha lá na tabela. Projeto, espessura. Depois não tem cabo-sistema? Então, para saber o cabo-sistema, saber a resistência, pressão por profundidade, eu preciso do cabo-sistema. Agora eu vou procurar o cabo do sistema. Olha na página 19. Na pa, no, no xerox que vocês têm. Na página 19. Aí em cima fala subbase granular. Em cima, o que está escrito? Quadro 1. Aumento de K devido à presença de subbase granular. No texto, não estava subbase granular? Então, é essa a tabela. Então, lembrar que na prova vocês vão ter a opção de tabelas. Vocês vão escolher a tabela certa. Eu não vou dar uma tabela, porque seria até ofender a inteligência de vocês. Dá uma tabela e vocês irem direto na tabela. Não, mas isso é chato. O pessoal depois manda e-mail para mim. Pô, tá, você está formando o quê? Engenheiro para o Brasil. Então, você então olha, é, como eu, eu tenho uma expressão para usar a tabela, ah, é uma teoria que a gente aprende lá no primário, que é o basta olhar. Toda vez que você tem uma tabela, basta olhar. Pelo amor de Deus, engenheiro não saber usar a tabela. Valor suporte subleito, CBR. Qual que é o CBR? 10% a direita, coeficiente de recalque no topo do sistema para espessuras de subbase iguais a... Qual é a espessura da nossa subbase? 15. Então, qual vai ser o valor do caso do sistema? 58. Então, lembrar, eu não vou dar uma tabela só. Vou dar várias tabelas ou até... Vou falar para vocês procurarem no livro. Vocês não vão... Não é prova com consulta? Não, não. É, é você, Vocês falaram. Não, Aí eu vou falar. Procurem da página 200 a página 300 a tabela Nossa, para ser utilizada. Aquele que vocês xerocaram. Que o Daniel passou para vocês. Tem de 500 páginas. Aquele vocês querem prova fácil, pessoal? PDF. Ah, meu Deus. <risos> Tudo bem? Aí eu vou pegar esse valor. E vou colocar lá, cabo sistema 58. Professor. De, oi. Esse é se você não tivesse. Não tivesse subbase. Então você olha, para CBR igual a 10, olha, olha qual é o K do sistema. Ele é menor. Quando você acrescenta a, a subbase, aumenta a resistência. Onde então, está a sua pergunta? Preciso. Esse K 19 não, do 58 é porque eu tô eu achei no terreno subbase. Ou seja, toda vez que você vai fazer pavimento de concreto, você tem que usar as camadas, porque senão você vai ter. Vocês entenderam? É o que que é um, um, um pavimento? Você projetar o pavimento É um conjunto de camadas As camadas mais baratas Elas estão embaixo As mais caras estão em cima É tudo um jogo De econômico Quanto menor as cam Maior a camada mais barata Você economiza na parte de cima Tá certo? Então você normalmente Você vai fazer o que como engenheiro? Fazer conta Você vai ter que fazer conta ah, eu vou usar subbase de brita graduada, joia. Eu tenho brita, lembra que eu falei para vocês, deslocamento, tempo, onde você tem jazida. Eu vou usar só o cimento, o que é só o cimento? Eu vou misturar o cimento ao sol, fica mais caro? Fica. Mas você tem que fazer as contas disso. Por isso é que o planejamento de uma obra não é igual a, a, a dar esse exercício aqui em sala. Você vai demorar muito tempo até achar a parte mais econômica. Tudo bem? Obrigado. Então, vamos lá. Considere-se, subbase com 15 centímetros de espessura, de brita graduado. Considerar a resistência característica do concreto à tração na flexão como 5 MPa. Ou seja, a norma recomenda que a variação da resistência seja de 3,8 a 6. Mas eu estou determinando no exercício que vocês utilizem 5. Aí, embaixo do caso sistema tem resistência característica à tração da flexão, FCTMK, 5. Ok? Todo mundo viu? Um erro comum nos anos anteriores, erro comum, toda vez o pessoal, o pessoal errava muito, era o começo do exercício. A espessura que aparece em cima é a espessura da placa de concreto, 21 centímetros. Então, normalmente, quando a pessoa pegava o exercício, eu colocava a espessura lá no final e o 15 centímetros de brita graduada no começo. Aí, no desespero, achava que o preenchimento, eu já tinha deixado os dados todos na sequência. Aí, jogava logo os 15. Aí, facilitava a correção, porque errou isso, eu não precisava ficar olhando o resto. Era só dar um X aí. Foi? Bom, é, é, o aluno, quando está resolvendo uma questão, ele fala assim, professor, mas eu tive intenção de acertar. É igual o médico que fala assim, putz, eu errei lá, logo no finalzinho da operação, cortei a veia e matei o cara. Mas acertei 90% da operação. Não, ele não Ele é... não Culpa dele, né? Ainda vai. O bom médico ainda fala, culpa dele, porque fumou muito. Mas ele não fumava, ele é criança, não interessa. Mas ia fumar no futuro. Tudo bem? Então vamos lá. Supor juntas com barras de transferência. Então, o que é barra de transferência? São barras metálicas que você tem entre as placas de concreto. Ter a barra ou não ter a barra influencia no seu projeto. Então, se você tem barra de transferência, está lá escrito em cima: juntas com barra de transferência. Sim ou não? C você não quer? Eu Tá bom. Então, você vai colocar sim ou não. Por quê? Porque isso vai influenciar em qual tabela que eu vou utilizar. Em seguida, e acostamento de concreto. Mesma coisa. O acostamento de concreto vai influenciar no seu projeto. Você ter acostamento ou não ter, influencia. Então, lá em cima. Acostamento de concreto? Sim ou não? Sim. Adotar como fator de segurança a carga 1,2. O fator de segurança varia de 0,9 até 1,3. Então, estabelecido. 1,2, você coloca fator de segurança de cargas. FSC 1,2. Ok? Então, preenchemos. Essa parte preenchemos. Nós acertamos 5 MPA. Qual a espessura? Então, fazer somente uma tentativa para a espessura de 21 centímetros. Está é, escrito em seguida. É que eu tinha falado antes, quando eles perguntaram. Então, olha só. Quando eu coloco aí, fazer somente uma tentativa, é porque no passado, eu, quando eu dava essa prova, eu estabelecia... Qual a percentagem que eu queria? Então eu falava assim, faça o dimensionamento de forma a que o resultado o resultado o resultado não dá em percentagem? Então eu, eu fazia a prova assim, ó, faça o dimensionamento de forma a que o resultado se situe entre 80% e 100%. Que acaba sendo a vida real. Que acaba sendo uma coisa real. Aí o que acontece? Você vai chutando os valores. Então dava uma, sei lá, depende de como você ia trabalhar, três tentativas, quatro. Era legal. Uma questão só na prova. Não, na época estudava mais. Agora que eu tô tomar bonzinho, não vai ficar mais. Vai mais bonzinho, né? Mais burro. Fazer o dimensionamento quanto a fadiga e erosão. O que, que eu estou querendo dizer? Que eu quero os dois dimensionamentos Então eu poderia pedir um só Não há necessidade de pedir os dois Então estou pedindo os dois Aí eu tenho em seguida os dados Carga por eixo Então, primeira coisa Não é que é pegadinha não, é brincadeirinha Carga por eixo. Está aí. 10 eixos simples. Já teve ano que eu coloquei fora... Eu coloquei... Aí não está do maior para o menor? Já teve ano que eu coloquei... Menor para o maior ou atrapalhado. Vocês têm que colocar do maior para o menor. Tá? Entenderam? Aí está do maior para o menor. Acho que eu estava muito bonzinho aí e coloquei do maior para o menor. Mas, se eu der atrapalhado, vocês têm que ordenar. Maior para o menor. Em seguida, aí eu dei tolerada a força. Só que na tabela, lá não está cargas por eixo em quilonewton. A nós estamos preenchendo a tabela. A tabela que nós estamos preenchendo. Nós estamos preenchendo a tabela. Na tabela lá em cima, não tem cargas por eixo, quilonewton? Então eu tenho que preencher essa tabela. Com o quê? Com os dados. Aí tem uma outra tabela com os dados, não tem? Aí não tem carga por eixo? Eixo simples, não tem? Primeiro número que aparece, 10. Né? Lá em cima, o que, que eu coloquei? Carga por eixo. Tonelada, força. E lá na tabela que vocês têm que preencher, está em quilo, newton. Então, você tem que transformar. Para transformar tonelada, força em quilo, newton, você multiplica por quanto? Não, na realidade é 9,8 9,8. Né? Vocês já estão é, chutando. mas vamos adotar 10, só porque... Mas o certo é 9,81... Então. então, aí está escrito 10, 8 e 5, não está? Então, eu vou escrever lá, 100, 80, 50. Eixo tendo em duplo, 17, 16, 15. Eu vou escrever 170, 160, 150. Eixo tendo em triplo, 270, 96, Ok? A segunda coluna, estão acompanhando? A segunda coluna. Aí é o famoso basta olhar, né? Lá em cima que está escrito cargas por eixo vezes fator de segurança de carga. Qual que é o fator de segurança de carga? 1,2. Então simplesmente você vai multiplicar. A primeira coluna por 1,2. Então, vai dar 120, 96, 60. E assim por diante. Você baixa um pouquinho para um pouquinho para Até aí está tranquilo? A primeira coluna, eu explico 1,2, vai dar o estado de Posso continuar? Tomara que a matéria... <risos> Está tá piscando aqui. Bom, mas eu explicando desse jeito vai matar o fim de semana de vocês, né? Vocês não vão poder se reunir para estudar. Aí aparece, ó, olha só. Vamos lá. A terceira, a terceira coluna está escrito número de repetições previstas. O que, que é? O número de repetições, ou seja, o número de vezes que aqueles veículos vão passar na estrada durante o período de projeto. A terceira coluna, número de repetições previstas. O que, que é isso? É a previsão daqueles veículos Quantas vezes eles passarão pela sua estrada no período de projeto, certo? Eu posso dar isso de duas maneiras. Ou já é um número pronto. Ou do jeito que eu dei. Eu dei por dia. Certo? Então, se eu dei por dia, o que, que você tem que multiplicar? Tem que multiplicar pelo ano e multiplicar pelo período de projeto. Então, você tem que pegar 14... Multiplicar por 3,65. Multiplicar por 20. Não, ah, pode ser 360. Isso também não vai alterar muito. Podemos adotar 360, que é o ano comercial, né? Mas eles no ano Oi? só Não, mas eles colocam no fator de segurança, corrige tudo. É o ano comercial. Às vezes você usa 360 para facilitar as contas. Não, faz para todos. É, você tem a solicitação? Pessoal, o importante é saber o que está escrito. O que, que eu, eu quero? Qual que é o objetivo? É o número de vezes que o meu caminhão vai passar na minha estrada durante o projeto. Então, se eu tenho um resultado diário, eu vou transformar o meu resultado diário em anual, depois multiplicar pelo período de projeto. 14 vezes 360 vezes 20. Porque 20 é o período de projeto. Nós não colocamos lá em cima o período de projeto 20 anos? Aí você vai fazer todas as contas. Se os números estão certos aqui, deu 100.800 no primeiro, 14.400 no segundo, 115.200 no terceiro. Ok? Para baixo deu 72.000, 14.400, 14.400. Depois 57.600, 57.600. Se está certo. Ah, no eixo tandem triplo. Ah, eu esqueci de falar um negócio, né? Vocês não me lembraram. No eixo tandem triplo tem um detalhezinho. A coluna 2, 270 vezes 1,2, quanto que deu? 324, não deu? Só que nós não temos tabela para eixo triplo. Então aí vocês vão ter que dividir por 3 Para a gente poder usar eixo simples Eu então, vou repetir No eixo triplo Eu fiz 270 vezes 1,2 Não fiz? Eu não tenho tabela para eixo triplo Então eu vou fazer uma adaptação Eu vou dividir isso por 3 Para poder usar a tabela de eixo simples Então lá embaixo no eixo triplo em vez de 324, vai aparecer 108. Anoque isso aí, porque não está... Qual que é o problema? Ah, não existe tabela disponível. Fala, ah, mas nos Estados Unidos tem. Tudo bem, mas no Brasil não tem. É. Oi? Mas onde tem... Não, é só no eixo triplo. Não, é. Oi? Então, olha só. No eixo tandem triplo, você tem lá. Não tem? 270 e 96? Aí você multiplicou por 1,2. Multiplicou? Só que eu não tenho tabela. Então, eu vou pegar. Vou multiplicar por 1,2. E o resultado eu vou dividir por 3. Então, já dividido. Então, vocês vão ter que colocar aí 108, concorda? E embaixo, se não me engano, aqui deu 38 ou 39. 38,4. Lembrar que como a gente está usando tabela, vamos arbitrar de usar número inteiro e sempre aproximar para cima, porque não tem muita lógica, como a gente está consultando tabela, e todas as tabelas têm precisão, você consultar 38,4. Vocês vão ficar loucos. Então, vamos aproximar para o inteiro superior. Oi? 39. na verdade, você pegou para poder usar a tabela. É a recomendação da própria BCP. Porque, qual que é o problema, tem uma expressão antiga lá do tempo do meu avô que falava, não tem tu, vai tu mesmo. Você não tem tabela, você tem que adaptar. E, ó, e outra coisa que nós engenheiros temos que saber. A gente aprende muita coisa, muita teoria, mas quando chega na prática, você tem que usar o que você tem à sua disposição para solucionar o teu problema. Nossa, mas... Era tão fácil eu tinha um software lá, não tem um software. Você tem que se virar, você tem que dar uma resposta para o teu cliente. Então, uma das coisas do, do, do engenheiro. Senão a gente se acostuma é tão fácil isso aqui. Tinha lá o grupo lá da, da FEP que a gente estudava junto, resolvia tudo. Mas agora só tem você, então você tem que resolver o problema. Tá? Posso continuar? Pode. Então, olha só. Nós vamos começar com a análise de fadiga. Ali tem tensão equivalente, não tem? Lá em cima, no eixo simples, está escrito tensão equivalente? Então, eu vou ter que procurar uma tabela. Então olha só, aí para vocês eu dei duas tabelas, a tabela da página 27 e a tabela da página 28, olha o que está escrito lá, quadro 5A, tensão equivalente sem acostamento de concreto, página 27 e página 28. O que está escrito na página 28? Tensão equivalente com acostamento de concreto. Então, o nosso problema é com ou sem? Com. Então, eu vou usar a tabela. Agora, dá uma olhada. A tensão equivalente com acostamento de concreto vai ser menor do que a tensão equivalente sem acostamento de concreto. Já não está nisso aí. Então, o comportamento estrutural muda quando você tem acostamento de concreto. Então, qual é o mais vantajoso? Acostamento de concreto. Por motivos até simples. Se você não põe acostamento de concreto, a borda da pista não fica exposta. Então, você vai ter mais possibilidade daquela pista se romper por fadiga do que sem, do que com acostamento de concreto. Porque todos nós sabemos, não sei se vocês já estudaram isso, a parte de trinca, já estudaram trinca? Bom, quando você usa acostamento de concreto, é baseado no seguinte, até a Segunda Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial, o pessoal dimensionava tudo que nós temos em engenharia é baseado em teorias. Até a segunda guerra mundial, o pessoal dimensionava muito baseado em aquela... O corte do Ayrton foi fadiga de material. Fadiga de material. Eles soldaram uma peça a mais. Quando você solda, você não coloca calor. Quando você coloca calor, você transforma o metal. Transformou o metal, pode surgir uma trinca. E, como o carro tem muito movimento, aí você teve uma ruptura por fadiga. Na realidade, na minha opinião, o que aconteceu? Eles estavam desesperados, precisavam mudar a peça, fizeram uma, uma gambiarra, uma solda de uma noite para o dia, sem fazer, sem ter uma preocupação com o que poderia acontecer. Por azar, aquilo aconteceu. Ok? Então, vamos lá. Aí, eu tenho lá, abaixo de análise de fadiga, eu tenho tensão equivalente, não tem? Então. É, então, é é então, nós vamos lá. Vamos fazer isso agora. Então, nós estamos na página 28. Estamos nessa tabela. Então, mesma coisa. tabela, basta olhar. Espessura da placa. Qual espessura que nós arbitramos? 21, 21 centímetros. Só que o cabo sistema lá em cima, ele, ele está de 20 e 20. 20, 40, 60, 80 e o nosso cabo sistema não é 58? Então eu vou ter que interpolar. Então, primeiro número que aparece, eixo simples. Segundo número, eixo duplo. Então, eixo simples. Para 40 é 1,37. Para 60, 1,28. O nosso cabo sistema é 58. Então, eu tenho que interpolar. Tá? Então, vocês têm que dar uma treinadinha em interpolação. De qualquer forma, olha, sempre engenheiro vai sair para trabalhar, pega uma bebidinha, todo dia a gente tem que tomar essa bebida, chama Semancol. Já tá beberam isso? Semancol. O que é semancol? É para você não fazer besteira. Eu vou interpolar aqui entre 1,37 e 1,28. Eu não posso achar um valor maior que 1,37 nem menor que 1,28. Se eu achar, antes de xingar alguém, eu vou tem que pensar que eu fiz alguma coisa errada. Não. Aí tem que interpolar. Não está o valor. Eu para 40, 1,28 para 60 e sete para 40, não Um vírgula vinte e oito para sessenta. O que eu quero é 58, eu quero x. Interpolar, o próprio nome diz entre polos. Então eu tenho um polo superior e um polo inferior. O que eu quero está entre polos. Lembrar que todo engenheiro, todos nós somos engenheiros, a gente pode interpolar, mas não pode extrapolar. O que é extrapolar? Tudo o que eu tenho dentro da tabela Eu posso interpolar valores Mas fora da tabela eu não posso Eu já estou assumindo um risco Por quê? Porque quem construiu a tabela Construiu entre aqueles valores Então aqui O que eu fizer de cima para baixo Eu tenho que manter Eu posso começar de baixo para cima Como posso começar de cima para baixo Então eu vou fazer 1,37 menos 1,28 está para 40 menos 60 1,37 menos x está para 40 menos 58 aqui eu vou resolver 1,37 menos 1,28 dá mais 0,09 né Menos 20, 1,37 menos x, menos 18. Aqui eu caí numa regra de 3. 1,37 menos x igual a 0,09 vezes menos 18, dividido por menos 20. Obviamente aqui vai dar... Tudo bem? Eu ensinei minha mãe a fazer isso Ela aprendeu hein? Minha mãe tem 87 anos Não fez o primário Então olha Eu coloquei 1,29 na tensão equivalente Não coloquei? Embaixo Está escrito fator de fadiga. Eu vou pegar 1,29 e vou dividir pelo valor da resistência característica à tração. Então, vou pegar 1,29 e dividir por 5. Isso aí vocês devem colocar aí, porque isso não aparece muito explícito nem no livro do Blaster Miller nem na BCP. 1,29, que é a tensão equivalente, e dividir pela resistência característica à tração, que no nosso caso é 5. Para achar o fator de fadiga. Posso Posso continuar? daí tem 9 né? é 89. Não. 5 simples e por duplo Por enquanto nós estamos no simples O raciocínio que eu vou fazer no simples É o mesmo raciocínio no duplo É o mesmo raciocínio no triplo O raciocínio é o mesmo Certo? O único detalhe é que lá no triplo eu vou usar a tabela de eixo simples. Então, eu achei o fator de fadiga aí, 0,26. Então, primeiro dado que eu tenho. Cargas por eixo vezes fator de segurança. Não deu 120? Cargas por eixo vezes fator de segurança de carga. Não está 120? Então, eu pego, vou guardar esses dois números. 120 e o fator de fadiga 0,26. 26. Certo. Aí eu vou na tabela da página 31. Tabela na página 31. Eu estava muito bonzinho quando eu fiz esse exercício, pelo amor de Deus. Quando eu uno o 120 com 0,26, não vai dar ilimitado? Para entrar na tabela da página 31. Tá? Para entrar na tabela da página 31. Para achar o número de repetições admissíveis. Na página 31, quando eu pego 0,26 com 120, já não dá ilimitado? Se eu coloquei do maior para o menor, a partir do primeiro ilimitado eu não preciso mais prosseguir.